Salve, meus amigos ligados, aqui no canal do, do Agravás Coelho aqui no, no canal do YouTube. Estamos chegando aí para mais um vídeo de pré-jogo para vocês, para mais uma rodada da Bundesliga, já que neste sábado, 10 e meia da manhã, o Dortmund recebe o Augsburg. Mais uma vez, não contando com o nosso querido Haaland, ele que está sentindo muita dor na coxa, uh, inclusive, nessa semana, eh, deixou bem claro isso em relação... Ao, ao técnico Marco Rosa e por isso mais uma vez ficará de fora talvez semana que vem vão tentar aí fazer com que ele consiga voltar a jogar, o fato é que agora o Borussia Dortmund tem aí depois de uma vitória importantíssima na Liga dos Campeões contra a equipe do Wolfsburg, agora volta as suas atenções para o jogo desse sábado, principalmente porque não vai ter da que vocês sabem foi, foi expulso injustamente na partida contra o Borussia Mönchengladbach. Lá no último sábado. Então, o Julian Prent deve fazer a função no uh, meio campo. Uh, e detalhe importante é que poderemos ter aí praticamente o mesmo time. Que iniciou é, a partida. Uh, ou que acabou jogando, né? De fato. Contra a equipe do Sporting. Né, porque como nós a lesão do... Da Ru né, durante o do comecinho do jogo contra Sporting, né, então aí o, o, o Brandinho acabou entrando na equipe. Então, as escalações prévias para essa partida, o Dota Mondevê vir com o Munier, Akanji, Hummels e Guerreiro, que foi convocado aí para a seleção portuguesa, Rúmeus que não foi convocado para a seleção da Alemanha, nessa, nessa lata FIFA que nós vamos ter agora, já nessa próxima semana o, o Akanji foi convocado O Munir foi convocado O Kubel a gente não sabe se foi convocado ou não Perega não foi convocado Ele que vai estar ao lado do Witzel no meio campo Prent Royes também que não foi convocado Malen que deve ter sido convocado Pela seleção da Holanda E o Thorgan Hazard A equipe do técnico Marco Rose Já o Augsburg que tem um fazendo aí uma campanhas muito boas da primeira divisão é um time bem chatinho de se jogar mas que no sinal e para que não deve ser aí pare o fuburus do Dortmund ainda mais que o Dortmund vai começando a voltar até o o seu público né gradativamente né está aumentando está né? conseguindo aumentar um pouco o seu público é, para o mês que vem por exemplo né no, agora de outubro Uh, há uma expectativa que por jogo contra o mais deve aumentar para 60 mil lugares de público, o estádio que tem capacidade de 81.359 pessoas então está próximo de chegar perto dos 100% da capacidade falta muito pouco então o Osborne deve vir a campo com Gui o Guni Gunnaral, o o Iago, ex-internacional de Porto Alegre o Grueso o Equatoriano, o Doris, o Han, o Cariguri, o Vigers, o Lian que marcou naquele jogo lá Daquela estreia do Haaland, lembram? Lá do ano passado, de janeiro? Pois é. é, tá aqui como titular O técnico é o Marcos Wengerzhel Que é o que está assumindo aí a equipe do Auschwitz Vamos ver o que vai acontecer, o jogo vai ser a intervenção aí da, do OneFootball para PC, para notebook, para celular, para Android de graça no site ou no aplicativo do OneFootball. A partir de mais ou menos umas 10, 15, 10 e 20 da manhã, a transmissão vai se iniciar com a narração do nosso querido Dudu Monsanto e os comentários do Gerd Wenzel, certo? É uma rodada muito importante que o Borussia Dortmund precisa encostar no bairro de Munique, até porque... No final desse ano, né? Lá em meados ali de novembro, dezembro Vamos ter o um confronto direto entre os dois do, nesse turno E aí pode ser o um grande balanço para esse campeonato E para você em casa, o que vocês acham? O que vocês esperam? Deixe seu comentário aí De abraço a vocês aí Amanhã estamos de volta com pós jogo Com uma live para vocês, hein? Até lá